Oi, gente. Então, vou contar o que aconteceu. <risos> Depois daquele vídeo, né, eu vim e coloquei eles pra fazer as missões. Na penúltima missão, eu perdi a hora. A missão acabava em seis, mas o negócio que eu tinha mandado fazer acabava em quatro. E eu perdi. Fiquei com muita raiva de mim mesma. Aí hoje eu coloquei eles... Pra pegar de novo as missões pra eu refazer, né? Só que daí apareceu essa, lá vem o casamento. E eles estão com roupa de noivo. Aí ah, eu não sei, gente. Não sei se eles vão casar. Não sei se é pra eu iniciar todo o treco de novo. Vamos ver. Se eles forem casar agora, ferrou. Porque eu nem fiz nada, hein? Ah, gente. Gente do céu, desculpa, não tá gravando esse momento, socorro. Eu achei que não ia liberar pra eles casarem, porque eu não fiz. Vi... O <risos> que, que eu faço do desespero? Eu não fiz aquele, aquele, aquela missão. Gente, meu Deus, eu não fiz aquilo tudo, eu perdi no meio, então quer dizer que não precisa fazer aquilo. Eu tô em choque tornar jogável. Desculpa, não tá aparecendo. Tá, a gente vai fazer o makeover nele quando eu estiver gravando, pra vocês verem a minha reação, <risos> gente. Eu estou chocada porque eu não fiz nada, não fiz festa. Eu simplesmente fui reiniciar toda a missão de casamento e tava escrito ali, lá vem o casamento e daí descasar, sendo assim, que eu nem fiz tudo, gente. que eu... isso, gente... Socorro. Por <risos> que você encarando ele? Que, que momento estranho. O que é isso tá acontecendo? <risos> Enfim, gente, olha. É, eu já venho, vou aparecer aí no vídeo. Um, dois, três e... todo mundo! Eu sou a Isa. Muito rápida que eu saí do celular, né? Então, vocês viram o que aconteceu. Foi um desespero total da minha vida. Porque eu realmente não achei que eles iam se casar na hora que eu terminasse. Cara, o nome era... Lá vem um o casamento. Como que eu não sabia que eles iam se casar, velho Mas enfim, eu tava com medo de perder um momento ali que eu já tinha gastado muito tempo fazendo, né? Então eu quis fazer de uma vez. E, bom, eu vou entrar aqui agora que vocês estão comigo. Tava até com medo de entrar no jogo. Me falaram na live que eu fiz sexta-feira agora. No caso... Deve estar aqui no canal já pra vocês assistirem Me falaram que vai ter uma atualização agora No The Sims Mobile E daí a gente vai ver se for alguma coisa muito legal Como eu falei pra vocês no último vídeo De The Sims Mobile, foi no último? Acho que foi no último Você nem assiste meu canal sim, sim. Quando chegasse Em mil visualizações O vídeo, visitei meus inscritos no The Sims Mobile Eu ia gravar uma parte 2 Porque vocês pediram muito uma parte 2 Vocês pediram tipo demais assim E aqui estou eu Junto com o Matheus, o Matheus vai me ajudar, não sei se vocês gostam dele ou não, se vocês não gostam, se vocês não querem mais que ele apareça nos vídeos, tudo bem, pode falar, assim, tipo, não, não aparece mais nos vídeos, Matheus, pode comentar isso, não tem problema, né? É. Primeiro, eu vou fazer uma coisa bem chata, que vai ficar, você ah, acha que eu quero fazer evento de volta às aulas, eu acabei de entrar nas férias? Então, assim, eles casaram. Eu falei que ia fazer um makeover nele, né? Bom, a gente vai trocar ele de roupa. Dá pra adotar agora. Ter um bebê com... Mentira. É. The Sims, eu te amo, gente. O The Sims é assim mesmo. Ele é super gênero fluido. O <risos> The Sims, no geral. No 4, você pode escolher quem é engravida e quem não é engravida. E se faz xixi de pé ou sentado. Ter um bebê com... Isso espera a parte censurada aqui Socorro, vamos trocar a roupa dele Enquanto isso Roupa mega simples, esse corte de cabelo Tipo, meu, ele tem um cabelo mó legal, sabe Vamos colocar um cabelo legal Tá, ah, Vai, Matheus que vai fazer o makeover Rápido, tá? tá bom. Você não faça que nem você demora Pra fazer os looks no, no COVID Ele demora muito, gente Gostei desse cabelo é. Ai, que legal Nossa, esse cabelo aí de hétero <risos> Ai, bati minha cabeça <risos> Você vai colocar uma sombra nele? Só porque eu falei que ele tá muito hétero. Ah, mas combina isso Não, não, não, não põe sombra Põe delineador Ai, ah, não gostei do batom Tá melhor esse Não, esse era do outro Ah, mas ficou bom Gente, ele vai ter o mesmo cabelo do pai Quer dizer, do pai do, do sogro do, do sogro Me segue no Instagram aí enquanto a gente tá Cinco minutos criando a roupa do Sim E assista meus stories ele é nerd? Sim. Vamos lá. Salvar e sair. Ok, eles estão ali fazendo um filho ainda? Então. Sim. Quem vai ficar grávido? Você não fica, né? Vai ficar assim agora. Tá, a gente vai fazer uma coisa bem chata agora: arrumar minha lista de amigos. Eu vou acelerar. Gente, como eu falei, eu vou remover quem eu já visitei pra dar espaço pra quem eu não visitei ainda. Tchau, galera. Ai, mas as pessoas assistem meu canal. Esse já visitei. Não, Agora vamos escolher alguém que entrou hoje, no máximo 5 horas atrás, removendo a Ana porque eu já visitei ela. Eu esqueço porque eu já visitei gente, desculpa, eu esqueço mesmo. Vamos lá, pessoas que entraram hoje. Ah, mas aqui de cima, vamos pegar lá de baixo né, e vamos de limpar minha lista de amigos de novo. Olha quanta gente aqui que não entra mais. Ah, agora chega. Se alguém que. É... Alguém... Não, não enviei. Ó. 9 horas? Sim ou não? Pera a Liliane, que tava lá em cima. Foi uma das primeiras que você aceitou. Hoje? Esse... Eu aceitei ela hoje? Não, mas uma das primeiras que você aceitou, tipo... Não, não é o nível mais alto ali. Pera, eu não lembro se eu visitei a nossa casa, mas acho que eu ia lembrar dessa lama. Dessa piscina eu lembro, mas desse chão que brilha, tipo, muito legal. Viviane, se eu já visitei essa casa, parabéns, você é muito sortuda, porque eu vou visitando de novo. Então, no caso, agora eu vou... Assim que eu voltar pra minha casa, eu vou te escolher, cara. Porque senão eu vou te visitar de novo. Vamos ver o segundo andar. Olha só. Ai, que fofo. Patinhas. Patinhas. Comentários ótimos, Matheus. Muito bom <risos> seus comentários nesse... nesse... Tá, agora a gente vai descer tudo aqui. E eu vou... Sofia, que entrou nove horas atrás. É. Vamos ver a casa da Sofia. Casa de Sofia. Não tem nada. <risos> tá tudo apagado. Sofia, bota luz na sua casa. Tem duas pessoas conversando aqui. Olha, ele sabe mexer olha com Olha que legal os botes do jogo. Você deve estar construindo a sua casa ainda. Eu já tem planos para um bebê. Não vou julgar. Não, tem que ser horas. Aqui, Mime. Duas horas atrás. Nossa, olha como ela combina cor bem. E tem coisas embaixo da escada. Muito tem? easter egg. Olha. Tem como entrar Não sei. Acho que tem. Ó, oh. e que é isso? É um quintalzinho. É a roupa tem... dele. É a roupa dele que faz... Olha coisas. que lindo esse arco. Nossa, meu... É, a parte de cima é... Cara, é muito bem organizado assim, a casa dela. Acho que ela quer... vai ter que aumentar, porque a criatividade que você tem... Vai pra, vai pra trás ali, de novo. É do outro lado. Ah! Nossa, que bem pensado esse formato de casa, né? Tem só um pilar aí que segura o um andar de cima. E daí? Não, eu tava achando... Tava vendo, acho Vamos para a casa da próxima pessoa. Eu vi algum três... Uma hora! Oh! Duas pessoas que andaram uma hora atrás. A gente vai visitar vocês. Malvina. Malvina. Ver casa. Oh! amei essas cadeiras. Que lindas. Nossa, caraca. Ó, oh, aqui tem um cômodo em construção. Adoro ver cômodos em construção. <risos> eu, fico querendo, eu fico imaginando o que, que vai ser. Vai ser... Ai, meu Deus, o Darius é muito mais legal. Meu Deus, o chão. Que bonito. Bem caro também. <risos> Malvina e quem mais? Mimi já foi. É vem, Eu sou ruim pra mexer nesse jogo. É um prêmio. E não tem mais um, né? Hum, não. Malvina, Shipping Zen. Shipping Zen. Ovelha, dentro Zen. Pilares. Ok, é ah. todo mundo que bonitinho. Olha só, tem uma entrada bem musical. Aí você entra aqui por alguma coisa que eu não consigo enxergar. O que é? Na é entrada lá fora? Tem um fantasma ali? Essas são as nossas pessoas que estão aqui em cima, que a sombra ah. Nossa! Cara, ai, entendi. Calma, ó. Que casa moderna. A entrada é por onde? Não. Onde tem porta? Não é sei nossa, que legal. A cozinha, só que ficou tipo cozinha de apartamento, assim, né? Uhum. Uma coisa bem, bem, tipo, entendeu? Próxima pessoa que vamos visitar. Deixa eu excluir a Blair Waldorf, porque a gente já conheceu a casa dela. Mermaid... Tira a, a pessoa que você já visitou hoje. Já que você tá mandando, então... Mermaid Melody. Ai, eu adoro casa que tem bastante gente, assim. Tipo, olha que quanta Asa gente. Grande. Olha a cozinha. Uma ilha. Ilha? É, então tem uma ah. bancada aqui no meio. Sobe. E nós temos uma sala de yoga e um barzinho. Hum. Opa! Uma banheirona. Área externa. Mas a última pessoa agora, a gente vai visitar. Quem que é? Vive, família Braga, Emily Gabriela. Fez... Sei lá. Duas horas isso aqui? Não, alguns dias. Por quê? Porque no próximo vídeo você vai provavelmente excluir. Verdade. Hum. Tipo, dois dias assim? É. Se a pessoa não entrar mais. Isadora. Ou Isa, ou Bruno Rafael. Entrar na Isa. Vamos subir, sobe, sobe. Eu amei essa sala. Nossa, é meu favorito da casa. Caramba, estamos fechando com chave de ouro. Uma sauna. Sauna? Oh. Sauna. Não é um. É uma banheiro? sauna, eu tô inventando que é uma sauna. Um não, não é uma sauna. Nossa, muito linda essa casa, Isa. E foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar se você apareceu no vídeo. E. Se esse vídeo chegar, eu vou aumentar agora, tá? Eu vou aumentar, porque a gente conseguiu chegar muito rápido. Eu vou aumentar pra mil e... Mil e... views, eu faço uma terceira parte. Tchau!